Até 1996, a gente tinha uma média de peixe muito graduativa. Era gigantesca. Cada barco que saía com 10, 15 panos de rede pegava de 200 a 300 quilos dia ou semana. A devastação da nossa, da nossa pesca, saber que hoje não, tenho, não, não consigo mais tirar a quantia de pesca que eu tirava, é uma dor. Saber que estão fazendo a devastação, acabando com tudo. Para a gente foi o um fim. Foi o um fim. Por quê? Sim, que é o ploguer, somente tudo para muito emprego, tudo bem. Mas só para parte da gente que vem do mostruário, onde que vem pra pescaria, nessa área, acabou. Isso aqui tudo é mangue. É, foi destruído, mas eles vêm crescendo, vêm resistindo. Ó. Prova que tudo isso é mangue. Isso aqui tudo é o aterro que a Draga fez. Ó. Tô com 61 anos, eu cheguei para aqui com 7 anos de idade, que eu conheço aqui, essa beira de rio. Eu nunca vi esse rio assim, desse jeito, aterrado. A gente, treva -se, se for possível, trevesse até nadando, mas, é, andando por eles. Isso aqui era um canal fundo, isso era um peçário. Exclusivo ainda é, mas não tem mais o futuro que tinha. Depois desse porto aí, acabou tudo aterrou tudo. Há quatro anos atrás, você não conseguia chegar aqui devido ao cheiro do churume, que era muito forte, né? Da vegetação, dos animais, de tudo que vive no mangue que foi morto através desse aterro. Então, o peixe é lá, no estaleiro. Ninguém pode pescar. Aqui. Onde era, nós temos a nossa liberdade ainda, pouco mais temos, o peixe não está. Breve, o que ele tenta impedir para nós não fazer, eles estão fazendo. Ele pediu para mim não fazer, não pegar um marisco, não pegar isso, tentar impedir a minha pesca, mas ele agora vem e acaba com mangue. Não acaba simplesmente com marisco, não acaba simplesmente com, com um caranguejo, mas acaba agora com o um manguezal. Ele acaba com tudo.